e cada uma dessas camadas vão ser preenchidas com uma missão diferente é uma série que enfim é transgeracional né é, pela, pela pela própria duração que a série já tem é uma das séries mais antigas do mundo e pelo fato de estar em tempos diferentes em linhas de tempo diferentes uh, o método que acaba sendo produzido o conhecimento que acaba sendo produzido para que esse episódio aconteça para que o episódio blink se realize é um método de uma narrativa circular. e O, o que o Doctor faz ao longo da série é, é justamente ele explora o universo não só no sentido espacial, mas no sentido temporal. Um jogo que faz com que a gente parta do início de um princípio comum do um personagem Doctor para, através dos episódios que o Doctor produz, gerar uh, uma visão holística em nossas próprias vidas, em nosso em nossa própria papel como espectador da série, né? e assim o jogo acaba se tornando circular. Dentro da série, é, o que tudo converge é sempre por, um, por uma, uma percepção de, do infinito, né? Do infinito de do infinito do tempo. Que,